Chegou aqui em bolsão a terceira caixa, ou melhor dizendo, o terceiro cubo da Nerd ao Cubo com o tema e produtos oficiais do Senhor dos Anéis. Como já havíamos revelado, o tema desse terceiro cubo seria Sociedade. Estamos percorrendo o caminho da Sociedade do Anel, já saímos da Vila dos Hobbits nessa aventura, tivemos os Cavaleiros Negros no nosso encalço e passamos pelo pônei empinado em Bri. Agora chegamos em Valfenda,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 Se você perdeu as três primeiras, não tem como adquiri-las mais porque são exclusivas e tem tiragem limitada. Mas você ainda tem a chance de adquirir a partir da quarta edição, que ainda será lançada e já adianto que está maravilhosa. E as assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer o seu cadastro e não perder a quarta edição. Após o cadastro, você tem que aguardar o e-mail que a Nerdal Cubo vai enviar para você efetuar essa assinatura. Então segura a ansiedade, em algum momento eles vão te enviar esse e-mail. No final do vídeo eu vou revelar o tema da quarta edição e sem mais demora vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, olha só, seu cubo chegou para Rafael Soares o bolseiro. Vamos manter aquele padrão, aquele modo ogro, né? mas aqui está facinho, muito simples abrir esse... Esse cubo, né? Só cortar aqui, ó. Pronto. Aquela caixa maravilhosa. Que vocês já conhecem. Toda personalizada. Eu tenho aquela dica, né? Vocês já sabem. De colocar ela... Montar ela, né? De forma diferente, ó. Olha só. Vou tentar não virar muito aqui para não não tem nenhum problema então vamos abrir aqui se montar ela ao avesso temos o um mapa né uma caixa com mapa mas esse lado aqui também é maravilhoso The Lord of the Rings aí ó produtos oficiais vamos abrir aqui e olha só Vem a revista aqui seu guia geek mensal spoiler Aqui tem spoiler já, então vou tentar passar meio que por cima assim, só para não, pra gente não não tomar um spoiler antes de ver os itens aqui, né? Olha só que legal. É uma revistinha geek mesmo, me lembra bastante da época Daquelas revistas ultra jovem, né? Mas eu tô ficando velho mesmo, né? Lembrar dessa revista? Eu já vi aqui, ó, que essas páginas aqui tem spoiler. Então, as duas aqui, deixa eu ver essa também, não. Então, beleza. Então, tá aí, revistinha geek, né? Seu guia geek mensal. Muito bom. E olha só, de cara, já temos aqui. Uma camiseta maravilhosa, já vou abrir, deixa eu, deixa eu fechar aqui que eu já vi algumas coisinhas <risos> vou abrir primeiro a primeira camiseta né, para vocês verem aqui como que ela ficou gostei demais, E eu gosto muito da qualidade do tecido né, vocês sabem que sou um pouco chato com isso e qualidade muito boa, a estampa também muito boa, é então, um tecido maravilhoso e a estampa, olha só que coisa linda, os nomes aqui dos integrantes da Sociedade do Anel, olha só. Temos o Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Merry e Pippin, né? Também bem legal essa estampa, ficou muito, muito linda mesmo, porque o tema é sociedade, né? Então temos aqui a sociedade, então tá aí, ó. E tem aqui o, as inscrições, né? De um anel de fundo aqui, ó. Ficou bem legal mesmo. Camiseta maravilhosa. Curti muito, muito mesmo. Vou deixar ela aqui no cantinho. Então vamos lá que já vamos tomar um spoiler na cara. Já vamos abrir, já vamos ver os itens aqui. Eu vi de relance. Então vamos lá? Olha só. <risos> Vou deixar isso por último aqui, só para fazer um suspensezinho. Vamos nesses daqui, temos essa daqui, é legal, ó, que tudo vem embalado, separado, sabe? Como se fossem produtos separados, itens separados, muito bonito aqui, almofada aqui, ó, escrito. Vamos abrir, né? Dá até dó. <risos> Vamos lá. Opa! tomar cuidado ó para não rasgar porque o... o grampinho ficou aqui no plástico. Olha só uma almofada aqui na verdade é o tecido né a capa aqui é uma capa da almofada né. Então você coloca uma almofada, veste a almofada com esse tecido do mapa. Olha só mapa oficial aqui ó dos filmes muito Top. E do outro lado as inscrições do um anel num verde maravilhoso aqui. Temos esse amarelo meio dourado, né? Muito bom mesmo. E é ó, e olha só, é um zíperzinho aqui, ó. Super fácil de colocar, então tudo de qualidade mesmo, tá, galera? Muito legal mesmo! Então você já pode, digamos que descansar na Terra-média, né? Descansar. Encostar essa cabeça aí na Terra-média, né? Nesse mapa maravilhoso para enfeitar aí seu sofá, enfeitar seu quarto também, muito top. Então já temos um item aqui, dois com esse, três com essa placa aqui, olha só, placa de metal. Mais uma vez, como o tema é sociedade, né? Então temos aqui a sociedade. Deixa eu tirar do plástico para não ficar brilhando muito aqui na câmera. Olha só, muito bom, muito bom mesmo. Então temos aqui os integrantes da sociedade já em sua jornada, já caminhando aí como a Mordor. E mais uma vez, The Lord of the Rings. Muito bom. Só para vocês verem a parte de trás aqui, ó, como que é dobrado e é Metal, tá? Então, mais uma plaquinha para você enfeitar sua casa. Vou colocar aqui de lado também. E agora vamos ver esse item maravilhoso aqui. <risos> Deixa eu fechar aqui. Olha só, réplica metálica. Não acredito nisso. E tudo na sua devida embalagem, né? Olha só que legal. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Ferroada, tá, galera? Só eu tô quase rasgando aqui, ó. Ai, meu Deus! Modo troll. Temos aqui a base. Deixa eu pegar primeiro aqui a base para mostrar para vocês. Detalhe: tá, essa base aqui ela é em metal também, pesadinha. Tá bom. Então, a base feita só para essa. É para essa réplica aqui nesse caso da ferroada e ó tem até a numeração aqui ó com copyright para vocês verem tá que é tudo licenciado vamos tirar aqui olha que lindo não tá maravilhoso vamos tirar aqui ó. meu deus galera de metal também tá só para falar para vocês aqui <risos> que isso aqui tá de metal meu deus Cada detalhe aqui, ó Olha os detalhes, as inscrições aqui da espada, da ferroada Olha, tá bem <risos> afiado aqui <risos> Brincadeiras à parte, ela não é afiada não, né? Porque é para enfeite, vocês podem ver aqui A lâmina não tá afiada, né? Mas, olha esse cabo, galera Meu, igualzinho, igualzinho dos filmes Maravilhosa Vamos colocar Deixa eu ver se ela encaixa certinho Ah, encaixa certinho Você põe aqui, ó E pronto Deixa eu colocar aqui para vocês verem assim Como vai ficar É dessa forma aqui Olha que lindo Maravilhosa Maravilhosa Imagina isso daqui, ó Na sua estante No seu livreiro Na sua escrivaninha Meu Muito bom Muito bom mesmo No seu nicho, né? E tudo de, de metal, bem pesadinha assim, tá? Maravilhosa, a espada aí, do Bill bolseiro, passou para o Frodo, passou até para o Sam. Uma espada muito conhecida, né? Muitos itens maravilhosos aqui. Olha só, mais uma vez a placa. Temos aqui a capa da almofada. A camiseta com os nomes aqui dos integrantes da sociedade, dos membros da sociedade do anel. E temos essa réplica aqui, ou seja, temos pelo menos quatro itens nessa edição aqui fora, né, a revista, obviamente, e a caixa que eu já conto com um item muito legal, viu? Mais uma edição maravilhosa, os itens estão lindos e com material de qualidade e comprometido Tivemos quatro itens fantásticos nessa edição e assim seguiremos nas próximas. Olha esses itens que maravilhosos, galera. Já coloquei até aqui a minha capa na almofada. Ficou maravilhoso mesmo. Olha isso. Muito bom. Plaquinha, espadinha aqui, ó. Ferroada aqui, uma miniatura. Ficou muito linda mesmo. E olha a camiseta chique aqui.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 com ideias para os produtos e eu estou impressionado com a qualidade e diversidade de produtos que teremos nessa coleção e eu fui autorizado a revelar o próximo tema que será Moria teremos alguns itens diferentes e surreais na próxima edição você não pode perder só lembrando que a assinatura é renovada automaticamente mas você pode cancelar quando quiser caso feche o plano bimestral